A partir da assinatura do primeiro acordo, Ronaldo e Cruzeiro terão um período de até 120 dias para concluir a venda definitiva da SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Neste período, o ex-jogador vai fazer aportes de emergência de cerca de 21 milhões de reais para dívidas na FIFA, além de salários do final do ano. Depois disso, a nova empresa terá de repassar 20% de suas receitas para o clube que está a dívida de quase 1 um bilhão de reais. Ronaldo e o Cruzeiro assinaram uma proposta vinculante de aquisição, um instrumento parecido com um memorando de intenções em que estão definidas as bases do acordo. O prazo para a conclusão da venda é de 4 meses. Quem assinou o acordo com o Cruzeiro? foi a empresa Tara Esportes, com sede em Madrid, de propriedade de Ronaldo. Ele é o único sócio. Ainda não foi detalhado se ele terá parceiros no investimento. Como primeira medida no Cruzeiro, Ronaldo vai injetar dinheiro para resolver a questão do transfer ban, proibição de contratação no valor estimado de 21 milhões de reais. Ainda não está definida em que período serão desembolsados os R$ 400 milhões de reais previsto para a venda do clube. É certo que a SAF com Ronaldo terá de repassar 20% de toda a receita para o pagamento da dívida, assim como 50% dos dividendos. A empresa não é a devedora, e sim o cruzeiro. O clube, está incluído no regime centralizado de execuções para unificar todas as dívidas civis e trabalhistas. A grande questão não é só quanto o investidor vai dar de aposte, mas quanto pode conseguir de receita. O grande ponto é a capacidade de Ronaldo como gestor para alavancar mais receita. Por fim, na proposta veicular assinada entre as partes, Está previsto que se Ronaldo optar um dia por revender a SAF, tem de dar prioridade para o Cruzeiro recomprá-la.